do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler aqui eh, na minha Bíblia e depois então podemos aplicar ou explicar o significado espiritual desta passagem. O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias As insensatas disseram às prudentes Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês Vão comprar óleo para vocês E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. As virgens nécias, ou as, as cinco virgens tolas, são, aqui, são encontradas aqui ou são aplicadas aqui é, como uma representação de todo aquele cristão, é, todo aquele crente que ainda é bebê ou é criança na fé como assim nós eh, temos que ir primeiro para o tabernáculo e entender como é que o tabernáculo ela ela, ela encontra-se dividido como ele foi projetado como é que Deus orientou Moisés para que, para construir para que construíssem o tabernáculo né de Deus onde Deus ia morar temporariamente enquanto eles estivessem peregrinar no deserto. Nós, se olharmos para o templo, lá no o tabernáculo, nós vemos que ele é dividido em três partes. Temos o, o pátio, que é a parte de fora. Temos o lugar santo, que é já para dentro. E temos o lugar, o santo dos santos, que é o lugar onde a arca da aliança, representando a presença de Deus, eh, estava ali, né? estava ali no lugar, no santo dos santos no lugar mais santo ainda, este lugar, o santo dos santos, representa o nosso espírito, o lugar santo representa a nossa alma e o pátio representa a nossa carne, o nosso corpo. Essas cinco virgens, tolas ou nécias dependendo aqui da tradução da versão bíblica que vocês estiver a ler, eles representam, elas representam todo aquele cristão que começa a sua caminhada na presença de Deus e, e, e logo nos primeiros dias, nos primeiros, é, nos prime, na primeira fase da sua vida, na sua caminhada com com Cristo, ela se encontra muito alegre, muito feliz. É, ela até faz declarações, confessa a palavra, é, ela fala de Jesus para as outras pessoas, mas é, só que passando o tempo, porque o noivo demora em chegar, então ela pega no sono. Aqui o sono não é físico, mas é espiritual, ou seja, aquela chama, aquela alegria, que ela sentia antes, quando alguém lhe evangelizou, falou de Cristo para ela. Ela, ela, o coração dela se alegrou com essas boas notícias de Cristo. Mas passando um tempo, talvez meses ou semanas, ela começa a esfriar na fé. Ela já não vai para a igreja como ia antes. Ela já não confessa a Cristo como confessava antes. Ela já não lê a Bíblia ou ora, ou medita na palavra do Senhor como fazia antes. Por quê? Porque o noivo demorou -se. A Bíblia diz aqui que o noivo demorou-se, então demorava em chegar e as virgens, elas dormiram, elas pegaram no sono. Aqui são as dez virgens que pegaram no sono. Mas à meia-noite, é, aconteceu um grito, disse, olha, despertem que o noivo chega, o noivo está aí a chegar. As 10 as despertaram do sono, esse despertar do sono é a nossa consciência espiritual que desperta para Cristo. Então, aquela alegria toma conta de nós, aquela chama, a chama do Espírito Santo, começa a tomar conta de todos nós. E a gente não quer saber mais nada das coisas desse mundo, a gente só quer saber das coisas de Deus. Mas, ainda assim, o noivo não tinha chegado. Às 5. É, é, virgens é, inteligentes, né? sábias, essas tinham óleo, o óleo aqui é a representação do Espírito Santo e o avivamento na alma, no espírito delas, tinham óleo o suficiente, mas as, essas as cinco tolas, é, o, o óleo que eles tinham era pouco, a alegria já era pouca. Então, eles, elas pediram para as outras virgens dãm-nos também um pouco do óleo e... As outras disseram, não, vá, vá na cidade e compra lá o óleo, porque vai acontecer que eu te dou um pouco que eu já tenho, e depois nós as duas uh, ficamos também sem óleo. Tu ficas sem óleo e eu também fico sem, sem óleo. Então vá, vá comprar, porque o que, o que eu tenho não chega para dividir. É, a nossa relação espiritual com Deus é individual. É individual, não dá para às vezes compartilhar aquela uh, aquela aquela Comunhão Mas podemos passar a experiência para o outro Para incentivar Mas isso é algo espiritual É individual é, Então, nós precisamos Despertar deste sono Espiritual e Que é aqui a consciência de Cristo Despertar que Cristo é, Está dentro de ti Despertar que você foi salvo ou salva por causa do sacrifício de Jesus. Não é a tua oferta, não é o teu dízimo, não é, é só porque nunca cometeste pecado, Deus vai te salvar por causa disso. Não, Deus vai te salvar, Deus já te salvou por causa do Filho de Jesus Cristo. Agora, o facto de não, não cometer pecado nenhum até aqui, não vem de ti essa força, essa sabedoria, essa condição mas é porque você crê em Cristo e Cristo que está dentro de ti é que te deu capacidade para não cometeres os pecados que talvez poderias ter cometido agora, pensar que porque nunca cometi pecado porque dei todos os meus dízimos e oferta e vou sempre à igreja ouro sempre, leio sempre a palavra de Deus, medito nela então Deus vai me salvar com base nisso é um erro, isso é justiça própria, meu irmão, despertar para a justiça de Cristo é, é, é despertar deste sono aqui das noivas, é, das dez noivas, né? as dez virgens, então, quando uma pessoa recebe seu chamado para vir a Jesus e aceita o chamado e é salva, ela fica feliz, fica alegre, ela se sente diferente do que sentia antes. Mas alguns meses depois, e talvez não meses, mas semanas, sua luz, aqui representada pela alegria que carregava de receber Jesus como Senhor e Salvador, ela começa a se apagar. Ela volta às coisas antigas das quais desistiu e das quais se arrependeu, que é o pecado, as coisas da carne. Ela está de volta à carne novamente, fazendo as coisas que ele ou ela fazia antes, os crentes pensam que não há mais nada além disso. Elas cansam-se logo, mas uh, uh, no livro do Apocalipse, Jesus diz assim, ao vencedor darei-lhe que se assente comigo no meu trono. Então, seja um vencedor. É, ser vencedor aqui não é você nunca pecar, mas é você nunca desistir de que o noivo é, está a vir, de que Cristo já está dentro de ti. É nunca desistir de orar, nunca desistir de meditar na palavra de Deus, nunca desistir de crer de que Deus é a tua força, Deus é, é, é o teu sustento, Deus é a tua vida agora. Isto é ser é, vencedor. Não é porque nunca pecou, é vencedor. Nada disso. Nós todos aqui cometemos pecado. Se não comete pecado de prostituição, de, de fornicação ou prostituição ou masturbação, há um pecado, inveja, há outro pecado de falar mal do outro, isso é pecado também, tudo é pecado, então não é por ali, o vencedor é, é o vencedor é aquele que continua crendo, independentemente é, das circunstâncias se mostrarem contrária ela crê, hoje pode não estar fixe, hoje pode não estar bem o dia para ti, mas amanhã será melhor, Deus é contigo. Então, uma criança na fé, com pouco ou nenhuma palavra, além do que ouviu, talvez de um folheto que pegou em algum lugar, ela ouviu chamado de algo ou alguém para vir a Jesus. Mas a menos que ele vá e encontre uma boa amizade, um bom mestre, alguém que o ensine, alguém que o instrua na palavra da verdade, que é Cristo, alguém que lhe ensina a entender a palavra da verdade, que é Cristo revelado, então, sua luz, ou seja aquela alegria que ele carregava de Cristo, de ser salva, vai se apagar com o tempo. Por quê? Porque ela é uma criança na fé, ela precisa de um instrutor, de alguém que lhe instrua na palavra. Assim como Paulo tinha esse chamado de instruir, e ele instruía sempre as igrejas que ele plantava em Éfeso, né, em em Gálata, né, na Galáxia, enfim, todos os sítios, ele estava sempre a escrever, para Timóteo, ele escrevia exortava, nós precisamos de bons mestres, nós, para crescermos em conhecimento e em estatura, precisamos de bons mestres, que nos ensinam a entender e dividir a palavra de Deus, há mestres que não sabem dividir a palavra de Deus, dizem-lhe, o Espírito Santo sai, quando a pessoa peca, ele já está salvo, ele perde a salvação. Esse é um mestre eh, que não entende como dividir a Palavra de Deus. Nós vemos que, na Bíblia, eles vão pegar o curso de Sansão. Sansão, por ter cometido o pecado né, de se envolver com Dalila, o Espírito Santo saiu dele. E, e vão passar isso para ti, para criar medo. Mas, não, a Bíblia diz que agora que você tem o Espírito Santo de Deus, você foi selado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que você pode pecar, se você continuar a pecar, tendo o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que você apaga, apagar é, é, é esfriar, é entristecer o Espírito Santo que já está dentro de ti, e entristecer o Espírito Santo, esfriar a chama do Espírito Santo dentro de ti, é, é, é aquela motivação que você tinha de é, orar, de evangelizar, de meditar na Palavra de Deus, você começa a perder. Porque o Espírito Santo já não vai te usar como te usava antes. Mas o Espírito Santo não saiu de ti. Você tirou o brilho do Espírito Santo. Você colocou a carne em frente. O Espírito Santo é gentleman. É, é um cavaleiro. Ele ele não, não força. Não força a pessoa. Então, ele, ele, ele fica triste dentro de ti. E isso tem consequências. Então, não, não pequemos, não, não vamos aqui confundir as coisas, vamos viver, mas você não perde a tua salvação. Você entristece o Espírito Santo e entristecendo o Espírito Santo, o Espírito Santo que está dentro de ti, que estava ali para te ajudar, ele já não tem, não, não tem ele está triste, não tem aquela disposição de te ajudar como tinha antes, quando você... O, o, focava, né? quando você colocava a tua fé nele, quando você ouvia a voz dele. Ele é o, é o teu conselheiro, ele está ali para te aconselhar, ele está ali para te fortalecer, ele está ali para te guiar, ele está ali para te dar luz, ele está ali para te revelar a palavra de Cristo. Mas você colocou as vontades da carne em frente, então você entristeceu o Espírito Santo. Isso é o que se chama pegar no sono espiritual. Não despertou, é morte espiritual, mas não tem nada a ver com perca do da salvação, então precisamos de bons mestres, e um bebê na fé precisa, porque senão, olha, vai esfriar aquela alegria de conhecer a Cristo. A tristeza e a bondade deste versículo em Mateus capítulo 25, versículo 1, versículo 10, é que ambas as virgens estavam a dormir, mas quando o clamor e quando o grito foi feito para despertarem do sono espiritual, que é despertar espiritualmente para a consciência de Cristo, que é o noivo, não houve então o olho, ou seja, não houve aquela disposição, porque eles não tinham muito olho. Você pode avivar seu espírito quando quiser, mas se não houver o olho, ou seja, o Espírito Santo, ou seja, a revelação de Cristo, do noivo dentro de ti, então... Lá dentro de ti não haverá luz, não haverá aquela alegria, nem disposição, nem revelação. E será tarde demais, por quê? porque a porta pode se fechar. Aqui a porta se fechar não é você não entrar para o céu, mas é você perder é, as oportunidades de ser usado por Deus enquanto estiveres aqui neste corpo, neste, neste mundo físico. Então Deus vai usar outras pessoas que estão dispostas. Você não tem disposição para ouvir. A, a Deus, então Deus não vai te usar. É neste sentido a porta se fecha e a pessoa até pode ir eh, ou sair desse mundo físico mais cedo, antes do propósito dele. Isso não quer dizer que é perda de salvação, é só não entrar no reino. Não entrar no reino é não desfrutar da alegria que o reino de Deus proporciona no teu coração. O que é que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça e alegria no Espírito Santo. Não é isso que Paulo diz no livro de Romanos. Então, entrar nesta alegria, desfrutar dessa alegria, é, despertar para a justiça de Cristo dentro de ti, é, tu não entras, tu não entendes, tu pensas que é pelas tuas obras. Então, não desfrutas. Vais-te cansar, tentar agradar a Deus com o teu próprio esforço e nunca vais encontrar essa alegria de desfrutar Cristo de sentar-se. Temos a história de Maria e Marta. Maria sentou-se aos pés do Senhor, tinha paz. Marta tentou agradar o Senhor na cozinha, tentar fazer o café, tentar fazer o lanche ou o chá para servir o mestre. Humanamente falando, era boa obra, mas Jesus disse, Marta, Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte. Então, descansa na obra, Deus fez a obra, Deus faz a obra na tua vida. Uh, temos também o um exemplo de, de Lázaro, o rico e o Lázaro, né? o pobre, o mendigo. Uh, o rico representa o teu espírito, que recebeu o Espírito Santo. Ou seja, o Lázaro, o mendigo, representa o Espírito o teu espírito que recebeu Cristo. Mas o rico representa as vontades carnais dos cinco sentidos, que dava as migalhas, ou seja, não queria ouvir eh, o espírito que estava dentro dele. Lázaro estava sempre à porta, comia, alimentava-se das migalhas, das migalhas que caíam da mesa do rico. O rico é aquela arrogância, é aquele, o ego dentro de ti. E aconteceu que os dois depois morreram. Eh, Lázaro, o mendigo, tinha paz. Carregou com ele aquilo que ele, que ele foi juntando, os tesouros que ele foi juntando aqui na te, no céu. Né? Enquanto esteve aqui. Os tesouros ele leva lá para o céu, que é o amor no teu coração. E o rico, a ganância, o rancor, o ódio, a opulência, né? o, o show off, tudo isso. Juntou aqui na terra. Jesus disse para não juntar tesouros aqui na terra. Juntem no céu, onde a traça não... No, onde não há ladrão, onde a ferrugem não, não corrói, não dá cabo das, daquilo que você juntou lá no céu. Juntar no céu é, é, tesouros é, é o amor, é, é compaixão, é ajudar os outros. Isso, quando você for para o céu, isso você leva consigo, porque isso fica armazenado no seu espírito, que é o seu, representado aqui como como o céu, mas a arrogância e o ódio fica ali, marcado na alma, então quando a pessoa sai desse mundo, ele é atormentado por causa disso, é a vontade de fazer sexo, agora não tem um corpo para satisfazer aquele tal sexo que se fazia no físico, ele não tem mais um corpo físico, então ele é atormentado, por quê? Porque ele acumulou uh, tesouros aqui na terra, é a vontade de, de fazer mal aos outros, enfim, de de satisfazer ou gratificar as vontades da carne. Irmãos e irmãs, Ficamos aqui hoje. Este é o devocional que trago hoje para vocês. Espero que lhe tenha abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, até mais amanhã, se Deus quiser.